Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre, é meus amigos, Banescard Visa Agora é oficial, o Banescard agora, todos os seus cartões carregam a bandeira Visa Visa Classic Gold Platinum Infinity Sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você ter um cartão Banescard aí, Visa Infinity, por exemplo, com a pontuação máxima, um dos maiores cartões do Brasil na bandeira Visa Infinity, na versão nacional e internacional. A pontuação para compras nacionais e internacionais é a mesma, 2,7 pontos a cada dólar gasto. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Card Visa Classic Gold, Platinum e Infinity. O Banestes informa a seus clientes que a partir de 30 de abril de 2023, a etapa de transição dos cartões Banescard para para a bandeira Visa será 100% concluída. Isso significa que somente estarão aptos para operações os novos cartões da família bandeira Banescard Visa. Conforme é, anúncios realizados pelo banco em mídias com o início de 2021, e aí o BaniScard ele conclui né, as operações agora é dia 30 para todos os seus cartões da bandeira Visa, veja o Classic por exemplo, as regras desse cartão, é, você pode comprar pela internet, em estabelecimentos físicos em todo o mundo, porque ele é um cartão internacional, anuidade gratuita no primeiro ano, é, programa de fidelidade 12 parcelas de 2,90. E aí a pontuação desse cartão é 1.2 a cada dólar gasto. E você não precisa comprovar a renda para ter este cartão Banescar Classic, tá? Já o Banescar Gold Visa, ele também é um cartão que tem vários benefícios é, da bandeira Visa Internacional Gold. E aí tem, por exemplo, uns um diferenciais que é o proteção de preço e o proteção de compra. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 8,00. Com a primeira anuidade gratuita, você não paga anuidade se cumprir uma das condições. Gastar a partir de R$ 2.000 por mês no crédito e você terá isenção 100% do Gold. Ou ainda, se você investir a partir de R$ 30 mil reais no Banestes, você também isenta a anuidade do Gold, que é 12 parcelas de R$ 8, reais, certo? A pontuação dele também é vantajosa, é 1.4 a cada dólar gasto, ok? E a renda mínima para o Gold é R$ 2.000. Já para o Visa Platinum, ele tem um diferencial aí que é o Lu Visa Luxury Hotel Collection. Além de proteção de preço de compra também, garantia estendida, o cartão tem também o, tem o Visa Digital Concierge. E a anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$ 25,00 com a primeira anuidade gratuita. Você não paga anuidade se você cumprir uma das condições abaixo. Gastar a partir de R$ 4,5 mil por mês. R$ 4.500 por mês você não pagará anuidade no crédito. tá Investir a partir de R$ 60 mil reais no Banestes também isentaria a anuidade do cartão Platinum. A pontuação do cartão é R$ 2,2 a cada dólar gasto e a renda mínima é R$ 6.000. Já o Visa Infinity ele tem todos o portfólio de completo. Prêmio da bandeira Visa, né? no caso o Infinity, Visa Luxury Hotel Collection, Visa Digital Concierge. Sala VIP, ele te dá dois acessos gratuitos por ano, junto a Sala VIP do Dragon Pass. Visa Airport Companion, para o titular e os seus cartões adicionais. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 75,00 com a primeira anuidade gratuita. Você não pagará anuidade se você cumprir uma das condições abaixo. Gastar 12 mil reais por mês no crédito, você não pagará a anuidade do cartão. Ou ainda investir 150 mil no Banestes, você isentaria a anuidade do cartão também. A pontuação do cartão é 1 um dólar é igual a 2,7 pontos e a renda mínima para solicitar esse cartão é 10 mil reais. Ou seja, é bem fácil conseguir o cartão do Banestes se você tem uma renda comprovada de 10 mil reais. Ou nível Platinum, né? Mas de qualquer forma, tanto o Platinum quanto o Infinity, a pontuação é boa. É 2,2 no Platinum, o Platinum carrega a pontuação praticamente de vários cartões Blacks e superior a muitos cartões Black. né? 2,2 é superior ao Black do Cicred. 2,2 é superior ao Unique Black Infinity Santander. Superior ao Itaú Uniclass, né? Superior aos cartões Personalité Black Infinity. Ou seja... É, ele tem aí uma gama muito maior que muitos cartões Infinity. O Bradesco, por exemplo, Infinity ele ganha, o, esse cartão Platinum ganharia do Infinity do Bradesco, na pontuação. Esse, esse ponto, do, esses pontos 2,2, é superior aos cartões Black, Infinity do BRB e de outros grandes bancos. Então, ou seja, o Platinum deles tem uma pontuação superior a de vários cartões Blacks, né? E já o Infinity deles é superior a muitos cartões Infinity e Black também que é 2,7 contra 1,8, 2, 2,1, 2,2, né? 2,3, 2,4, né? Então, você observa que, inclusive, ele é superior ao Black do, do, do C6 Bank na pontuação, né? 2,5 contra 2,7. E a isenção da unidade, aí eu achei um pouquinho salgada, que o gasto é também superior a muitos outros bancos, né? Geralmente um black, os gastos para isentar uma anuidade é de R$ 5.000 a R$ 8.000. Aqui está junto com outros bancos que cobram R$ 12.000 também. Né? Mas a pontuação é muito boa, por sinal. E você pode transferir os pontos do Banescar, né? os pontos de cartão Classic, Gold, Platinum e Infinity, para os seus parceiros, além de poder comprar, é, trocar por produtos e viagens também com os pontos Banescar. A única dificuldade aqui desse programa e do cartão, dos cartões do Banescar é que você precisa abrir uma conta no banco, né, para poder solicitar o cartão. Então, se você não mora na, nas Redondezas, né, onde atua o Baneses, Banes, você não conseguiria ter o cartão deles no momento, né. Então, uma das dificuldades aqui é que você precisaria abrir uma conta para poder solicitar o cartão. Né? E como aqui na região de São Paulo nós não temos uma agência Banes Card que atenderia a abertura de contas, né. Então, ele fica muito voltado para a região onde são localizados, né? Então, mas diante de tudo isso, o Banescar tem aí vários cartões top, top, top, top, top. Né? Então, é vantajoso demais ter um cartão como esse. Lógico, para as pessoas que moram na região, né? Então, quem tem condições de ter um cartão como esse, show de bola, está de bom tamanho, parabéns para quem tem, né? Certo? Maravilha? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Luciana Plock um grande abraço. Túlio Cruz, um grande abraço. Patriota, um grande abraço. Kelvin Albarrelo, um grande abraço. Mercado do Futuro, um grande abraço. Júlio Andrade, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.